Esse site é igual ao Canva. Vem aqui no Google e pesquisa Vista Create e acessa o primeiro site. E aqui vocês podem escolher aí tamanho personalizado, miniatura do YouTube, publicação do Instagram, publicação no Facebook, logotipo, businessário, meio, etc, Eu vou selecionar aqui publicação do Instagram Vai abrir uma nova aba. E aqui tem vários templates para você editar. Vou escolher essa daqui e agora você pode editar. Shorts, edits. Samuel e é isso aí, tá lá bonito, perfeito aí, ó Como vocês podem ver, é igual aí o, o Canva. É só clicar em baixar E agora escolher JPEG, png e tudo isso daí E baixar como, e, e é isso aí Cara, é muito simples É, ó, tá carregando aí, ó Perfeito, salvou aí, ó Bonito, perfeito aí, ó Top, top, top Lindo, perfeito Agora é sério, valeu seu like, né?